Oi pessoas, eu sou a Lívia Leite e este é o Isso Não Cai na Prova. Hoje a gente vai falar sobre redes sociais a pedidos. Isso não cai na prova. Oi! Oh! A gente tem aqui um, né, um seguidor do canal, que eu não sei se chegou há muito tempo ou não, mas eu sei que comentou recentemente em um dos vídeos do canal, que é o Patrick. É, ele fez um questionamento e aí colocou uma reflexão que eu achei muito válida. Eu falei, cara, eu quero fazer um vídeo sobre este comentário, inclusive. Né, o Patrick disse que tem 18 anos e ele falou que fez uma reflexão sobre como era viver antes né, das redes sociais, se não seria melhor viver antes das redes sociais. E aí ele até contou uma experiência dele, de que ele ficou lá um tempinho, né, é, sem, sem, sem essas redes, evitou estar nas redes para ver como era e tal. E aí o questionamento dele, né, ele me pediu para falar um pouco, eu acabei comentando lá, mas falei, vou, vou, vou transformar isso no vídeo, vamos ampliar esse debate aqui, né, para não ficar só lá nos comentários. E aí, assim, é, as pessoas Qu quase, é, acho que 10% talvez do canal só tem aí em torno de, de 18 anos. Mas certamente as demais pessoas também convivem com um monte de gente que não sabe o que é viver dentro das redes sociais, né? A galera mais velha que tá aqui no canal com certeza sabe o que é viver com uma galera que não imagina o um mundo sem as redes sociais, né? Então a, a galera que tá aí com 18 anos não viveu um mundo sem redes sociais. Tipo, talvez quando era muito pequenininho, mas assim... O mundo gira em torno das redes, né? as informações estão ali por conta das redes, chegam na, né, por conta das redes. E aí, juntando a isso, eu dei uma palestra recentemente, falando justamente sobre tecnologia, sobre informação e divulgação científica, e a gente também tinha esse questionamento. Né? Inclusive, a galera mais velha fazia esse questionamento, assim, tipo... É, quando eu digo mais velha, é uma galera só mais velha que 18 anos, gente. Tipo, até 30, 40 anos. Essa galera também estava super na dúvida de como é essa nova relação e como lidar com essas, com essas redes, né? Então, assim, não adianta a gente tentar achar que antes era melhor do que agora. Né? Ah, aquela história de no meu tempo as coisas não eram assim. Certamente no seu tempo, que eu não sei que tempo é isso que você está falando, mas certamente nesse tempo você está falando de um momento muito fragmentado, um momento que é muito seu, ou que talvez você até esteja esquecendo de outros detalhes, como por exemplo, ah, no meu tempo adolescente não fazia esses desafios absurdos, talvez você não soubesse que os adolescentes faziam desafios absurdos, porque você não tinha as redes sociais, por exemplo, para divulgar, né, talvez você não tenha feito esses desafios absurdos, talvez você não lembre que você tinha amigos que faziam isso, então assim, é, é, é bem nostálgico a gente dizer, ah, no meu tempo era assim, mas não necessariamente era melhor ou pior. Esse no meu tempo pode parecer bastante nostálgico e tal, e, e tudo bem, não é um problema a gente comentar, mas em especial a gente ter ciência de que é, as coisas não estão só melhores ou só piores do que no passado, né? Apenas as coisas vão se transformando, é, pelo menos na sociologia. Estou tirando a formiga que está me atrapalhando. Na sociologia, a gente tem muita essa consciência de que há transformações. Não necessariamente só transformações negativas ou só transformações positivas, mas transformações. E a grande questão é como nós vamos lidar com essas novas transformações. As redes sociais, elas trazem bastante informação, elas dão acesso maravilhoso à informação. A gente não precisa mais ir para a biblioteca e ficar copiando, né? O que estava lá no livro, porque antes a gente não podia sair da biblioteca, passava a tarde todinha para copiar um livro. Agora a gente tem a informação de baixo do nosso travesseiro, porque a gente coloca o celular embaixo do travesseiro para dormir. Se eu quiser de madrugada saber aquela informação, eu puxo o celular e aí eu pesquiso. Então, assim, as relações se transformaram muito. Eu ainda quero fazer, tem vários vídeos que eu quero fazer falando sobre as relações e como elas foram transformadas através da, da, das redes sociais e dos meios de comunicação. Mas, de uma maneira geral, a gente sabe... Que essas transformações elas mudaram a nossa forma de viver e que às vezes a gente tem dificuldade em pensar como é viver com essas redes não adianta só pensar vamos acabar com as redes sociais porque agora o mundo já está transformado pelas redes sociais então isso de vamos tirar tudo de novo primeiro que não vai acontecer Segundo, que se acontecer, a gente vai ter outra forma de se relacionar, a gente não vai regredir e voltar a ser a sociedade que a gente tinha antes, porque o pensamento sobre o mundo é um pensamento diferente. Então, nunca é, pensar que a solução é simplesmente, vamos eliminar isso, Ah, educação no meu tempo era de X maneira, agora, bom, se a gente pegar aquela mesma educação que a minha mãe teve, que a minha avó teve que colocar hoje, ela não vai ser eficaz porque a minha avó e a minha mãe viveram tempos diferentes que eu vivi e que pessoas que hoje estão na escola estão vivendo. Né? A, a educação ela também se transforma ao longo do tempo, porque ela também se, precisa se adaptar às pessoas e à sociedade daquele tempo. Então, às vezes a gente tem essa sensação de se voltasse assim, Na minha época era maravilhoso, mas na sua época era bom para a sua época. Né? Hoje o jovem sabe mexer, a criança sabe mexer num tablet que Todo mundo diz, ah, parece que nasceu, sabendo? É porque ela nasceu mesmo. Provavelmente a, a, os familiares estavam com o celular assim na cara, olhando para ela, né? apontando para ela a câmera, para tirar foto do recém-nascido. Então a primeira coisa que ela viu, às vezes, nem foi um rosto, foi o, a traseira do celular. Então, assim. É, essas pessoas, essas crianças, elas estão muito mais acostumadas, é por isso que elas aprendem muito mais. A gente precisa educá-las tecnologicamente, ou seja, fazer o bom uso dessas redes, fazer o bom uso dessas tecnologias, mas a gente também precisa educá la para outras coisas. Então, educação, e quando eu digo educação, eu não estou falando só de escola, tá, gente? Eu estou falando de educação em todos os espaços, né? Na família, é, nas festas, na, nas campanhas publicitárias, nas novelas e etc. Então a gente tem que aprender a lidar com essas novas redes e o que elas trazem de positivo e negativo. Aqui no canal a gente tem um vídeo né que é Algoritmos e Bolhas Sociais, onde eu falei sobre... O, como o algoritmo está presente no nosso cotidiano e como ele vem afetando, e aos poucos ele vem transformando, mas a ideia é a gente aprender a lidar com essas novas transformações. É sempre assim, não no sentido de isso presta, isso não presta, porque não, não vai adiantar muito a gente ficar dizendo que o seu presta ou não. A gente tem que aprender a lidar com essas novas situações, saber diminuir os impactos negativos dessas novas situações né, e aproveitar os lados positivos que essas novas situações nos dão. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa aí o pacote, né, do YouTube, curtir, compartilhar, comentar, né, jogar lá no WhatsApp, porque, assim, se é pra jogar notícia importante, joga essa lá no WhatsApp, né? Então, beijo pessoas, boa semana pra vocês e até quarta-feira que vem. Tchau! Isso não cai na prova! Oh, yeah.